Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vão todos vocês? Tudo jóia? Então pessoal, é o seguinte, vou trazer mais uma dica aqui e é uma dica de segurança, tá bom? Uma dica de segurança, principalmente para vocês que são são pais e tem filhos pequenos que vão na parte de trás com cadeirinha ou sem cadeirinha amarrados apenas pelo cinto de segurança eu vou trazer uma dica importante aqui que às vezes muitos pais se esquecem desta regra muito importante de segurança para as crianças então se você é pai ou mãe que utiliza o carro para se locomover com crianças no banco de trás essa dica é muito importante porque talvez você esteja se esquecendo desse detalhe, né? Muito importante, tá bom pessoal? Vamos proteger bem as nossas crianças, porque na cidade grande é muito importante que as crianças estejam seguras no banco de trás do seu veículo, tá bom? Eu estou sentado aqui no, no banco de trás do meu carro, o carro aqui em questão é o i30, o Hyundai i30 bom então eu tô aqui sentado no banco de trás e vou mostrar aqui para vocês ó aqui na parte de trás aqui a, a, a maçaneta né da porta de trás eu vou eu vou tentar abrir a porta e vocês vão ver o que é que vai acontecer ó a porta não abre ó, tá vendo então a porta não abre então é isso que tem que acontecer quando o seu filho ou qualquer outra criança estiver no banco de trás. Se a criança tentar abrir a porta do veículo, ela não vai se abrir enquanto você está aqui ao volante, né? Então você está dirigindo tranquilo ou tranquila, e o seu filho ou sua filha está aqui no banco de trás. Então se ele tentar abrir aqui, ó, ou tentar abrir lá do outro lado, né? Dependendo do lado que ele estiver, ele não vai conseguir. Tá bom? Como que isso é possível? É possível porque existe uma trava aqui na porta. Aqui onde a criança ela não tem acesso quando a porta está fechada. Eu deixei o vidro aberto aqui. Que eu vou abrir a porta aqui pelo lado de fora. E vou mostrar para vocês. tá vendo? A porta só abre para o lado de fora. Eu vou mostrar para vocês aqui onde é que está a trava, tá? Então é essa aqui pessoal, ó essa é a trava ó, de segurança então quando a trava de segurança ela está ela está na posição aqui ó ela está na posição do cadeado fechado ela está travada se você puxar lá para cá ó, no meu caso aqui ó cadeado aberto ela está destravada tá? então toda vez que você for carregar as crianças dentro do carro você deixa a trava para crianças do lado fechado, tá? Tanto esta porta aqui do motorista quanto a outra porta. Quando você fechar a porta, a criança não poderá abrir do lado de dentro e também nenhum adulto, né? Tá bom? Então, no caso das crianças, ela não consegue abrir. Então, se eu fechar a porta... Fechei a porta. Agora eu vou tentar abrir do lado de dentro, ó. só é possível abrir do lado de fora. Então no meu caso, como eu não tenho criança, então ela fica permanentemente destravada, tá bom? Então essa dica é muito importante para quem leva crianças no banco de trás, tá? Se você gostou dessa dica, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos!